Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda aqui no nosso canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal e hoje a aula é sobre DIN, DIN, sobre dinheiro você que quer trabalhar com a reflexologia e está buscando renda extra no trabalho da reflexologia, agora é a hora de você saber então fique aí lembrando que esta aula, eu dividi ela em duas aulas esta é a primeira parte desse conteúdo então vamos lá, a aula hoje é direto ao ponto. Como você aumentar os seus rendimentos, como você aumentar os seus ganhos com a reflexologia podal. Para quem está direcionado esse vídeo? Obviamente você sabe que eu faço vídeo para todo mundo, sabe? Para você que está aqui. Mas se você é manicure, ah, se eu sou manicure, essa aula é para mim? Sim, essa aula é para você. Então vamos lá, essa aula está direcionada para quem? para quem é manicure, ah, e pedicure também, pedicure, ah, só não, quem é podólogo, toda essa galera que é manicure, pedicure, podólogo, podóloga, cabeleireiros, cabeleireiros, cabeleireiras também, toda essa galera, quem é massagistas, massoterapeuta, toda essa galera aí que está querendo buscar renda extra trabalhando com a reflexologia podal. Então para vocês todos e pessoal em geral, se você está acompanhando, se você tem aí querendo aumentar a sua renda, essa aula é para você, para quê? Para você otimizar o seu espaço, para você otimizar o seu salão. Isso aqui é para fazer o quê? isso aqui é para melhorar o seu salão. Como que eu vou aumentar com a reflexologia podal? Primeiro, você precisa criar consciência no seu cliente, criar consciência na sua clientela que reflexologia traz muitos benefícios. Quais benefícios são esses, professor? Olha, como a gente já comentou em várias aulas, eu vou só repetir um pouquinho para vocês. Fibromialgia ajuda bastante, prisão de ventre ajuda bastante, alteração da pressão arterial ajuda bastante, dor na coluna Alivia bastante, labirintite, sinusite, inchaço nas pernas, cálculos renais, asas, hipertensão. Olha, tem uma infinidade de questões que a reflexologia ajuda em muito. Então o que você vai fazer? Criar consciência na sua clientela que você, em breve, a partir, por exemplo, da semana que vem... Você vai implantar a reflexologia podal no seu salão. E aí o que você vai buscar com o seu cliente? Eu quero que você faça uma pesquisa com o seu cliente. Como assim, professor? Não precisa escrever. É uma pesquisa de bate-papo. Pergunte para o seu cliente, olha, a partir da semana que vem, ou daqui 10 dias, 15 dias, né? Se programe aí, você fala, olha, eu vou implantar a reflexologia aqui no nosso salão. Eu gostaria de saber o que, que você acha de eu estar implantando mais esse trabalho para vocês aqui no, seu, aqui no salão. Sua clientela vai ficar louca, querendo muito. Você fala, nossa, que bacana, eu vou querer fazer, que joia. Eu, então isso é criar consciência no seu cliente, criar curiosidade. Criar expectativa, porque você vai implementar, você vai aplicar a reflexologia podal nas suas clientes, nos seus clientes. Lembrando que o investimento na reflexologia é muito baixo, muito, muito baixo. Aí eu até pergunto para você, qual é o seu investimento, você ó você que é manicure, você que é pedicure você que é podólogo, podóloga, você que é cabeleireira, você que é maçoterapeuta. Qual é o custo operacional para um atendimento que você faça no cliente? Você sabe qual é? Nunca fez essa conta? Precisa fazer. Precisa fazer. Muitas das vezes o custo operacional aqui está muito, tá muito alto e você ainda não se deu conta. Ah, eu recebo X para fazer manicure e pedicure. Quanto custa o esmalte? Ah, o esmalte custa baratinho. Mas quanto de esmalte você já mexeu lá e ele estava seco? Teve que descartar o esmalte. Você usa o vidro do esmalte inteiro? Ou seja, existe investimento aqui que muitas das vezes não são percebidos por você. Ah, eu compro de vez em quando, me abasteço e não coloco na ponta do papel o custo operacional. Custo operacional, tá? Tem que ficar muito atento com isso. Você precisa ficar muito atento com isso, tá? E na reflexologia, professor, qual que é o investimento? É muito baixo, baixíssimo. Você vai investir no que? No conhecimento, no curso. Se você quiser fazer o curso comigo, a gente, de vez em quando, aí, hora ou outra, eu estou com as vagas abertas, formando novas turmas. Quando a gente estiver com novas vagas abertas, você vem fazer o curso. A gente tem o MDF, módulo das dores físicas, tem o MAD, que é o módulo avançado das dores emocionais. E agora também tem a essência do ser. E o que mais? Depois que fez o curso, o que, que você vai gastar? O que você vai gastar? Creme. Quanto de creme? Cadê o pote meu de creme? Quanto de creme você usa para fazer o pé do cliente, para fazer reflexologia podal? É um dedo de creme, né? A gente não coloca o dedo no creme, né? Eu, eu transfiro o creme para uma autolia. É um, uma, uma, uma, uma apertadinha aqui de creme você já faz o pé, porque o creme é muito bom. O custo é baixíssimo. Que outro investimento que pode ter? O mapa, o mapa tá lá, baratinho. Qual outro investimento que tem que ter? É necessário o poupador Ó, tô pronto para trabalhar. Material que não se perde, validade longa. Ó, isso aqui não tem validade. Mapa, investi uma vez, conhecimento, fez o curso, o curso tá na sua cabeça. Então investimento. E o retorno financeiro é muito alto da reflexologia, em detrimento, sem desmerecer as outras profissões, mas aqui você tem investimento, esmalte, as coisinhas que você usa, alicate, afiação, esterilização do material, né? Precisa esterilizar, né? colocar um autoclave, uma série de coisas, tudo isso é custo. Quanto que rende um trabalho de manicure? Quanto que rende o trabalho no pedicure? Podóloga, né? Podóloga. Quanto custa fazer o pé de um cliente? Você já fez essa conta? Nunca fez? Posso, ter, posso até te adiantar. Minha esposa, como você sabe, ela é podóloga. Minha esposa viu, ela é podóloga. E nós fizemos um estudo. Sabe quanto custa para fazer um pé de podologia? Quase 30 reais. Só de material. Roberto, é sério? É sério. Quase 30 reais, dependendo do procedimento, fica beirando 40 reais um procedimento. Entendeu? Nossa, o investimento é alto, é alto para fazer o pé. Cabeleireira também, é, aparelho, energia, uma série de coisas que envolvem aqui produtos, tal, tal, tal, e tem o seu valor, e aí, nossa, o investimento é alto, nunca parei para fazer, fazer esse levantamento. Então faça, faça. Veja qual é o custo operacional daquilo que você está fazendo. Ah, estou faturando tanto por dia. E qual é o custo operacional? Por isso que você chega no final do mês e às vezes a renda sua não supriu as suas necessidades. Ah, movimentou lá uma grana no mês. Quanto que sobrou? Movimentou 10 mil. Quanto que sobrou? Movimentou 5. Quanto foi de investimento? Essa a questão renda extra, e na reflexologia investimento como eu falei para você é um tiquinho, é desse tamanho eu fiz outro dia o levantamento para o atendimento de um cliente o investimento operacional de um cliente é ali, ó, é um realzinho um realzinho é um investimento para você fazer o atendimento no cliente, por quê creme, você vai usar dois, duas coisinhas de creme a palpador é um investimento único que você faz. Comprou uma vez ou ganhou, né? Normalmente a gente, quando vende nossos cursos, a gente dá de presente, né? Vamos ver se a gente vai conseguir dar de presente também no próximo lançamento. Se você, a depender de quando você adquirir o curso, você ganha mapa e ganha palpador. A depender de quando você for comprar. A gente não promete, sabe? No dia que houver o lançamento, se a gente estiver dando de presente, você aproveita. Investimento baixíssimo na reflexologia. É isso que eu quero que você enxergue tá? Nessa primeira parte Lembrando que essa aula está dividida em duas partes Essa que é a primeira parte Ah, na segunda parte dessa aula Eu vou fazer uma projeção Para você Do quanto você pode ter do que? De renda extra De renda extra Ao longo do seu mês Se você seguir o passo a passo nosso Da nossa metodologia simples Prática e objetiva okay? Ó, Deixa um comentário aí se inscreve no canal, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações para você não perder a próxima aula. Se você não se inscrever, talvez você perca a próxima aula. Bacana, então esse é o primeiro passo que eu comentei com vocês. Segundo passo, tá? Primeiro passo, criar consciência no seu cliente. Crie consciência que, ó, semana que vem, ou a partir da próxima semana, daqui uma semana, dez dias, você começa a aplicar a reflexologia no seu espaço terapêutico. Tá? Então, cria essa consciência. E o segundo passo é justamente esse: criar essa expectativa. Primeiro, é que você cria a consciência. Que a reflexologia é muito bom para ele para ela, que vai aliviar dores físicas e emocionais e ela vai sair do seu salão muito bem, muito tranquila. tranquila. Primeiro, criar a consciência. E a segundo passo: criar a curiosidade e a expectativa. De daqui uma semana, 10 dias, você realmente começar a atender as suas clientes, a atender os seus clientes. Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Segue a gente em nossas redes sociais. Te vejo no próximo vídeo, que no próximo vídeo a gente vai dar, eu vou dar sequência na renda extra e no final do, do, do próximo vídeo eu vou falar para você quanto você vai ganhar a mais se você seguir tudo, tudo aquilo que eu vou te passar explicadinho, nos mínimos detalhes. Grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Valeu, até mais. Tchau, tchau.